Olá, tudo bom? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje eu tô aqui pra falar se o Marketplace do Facebook vale a pena. Alê, marketplace do Facebook que é isso? O que, que, que é isso aí? Antigamente as pessoas só conseguiam fazer venda no, merc... no, no Facebook colocando preço, fazendo postagens dentro de grupos, ou tinham grupos com postagens exatamente de vendas, então isso era possível. O Facebook, pensando nisso, criou o próprio marketplace onde não existe comissionamento sobre a venda, mas você faz a venda ali, tá? Vale a pena ou não vale a pena? Fica comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Antes disso, aqui embaixo tem o link do meu Instagram, onde eu tô ao vivo todos os dias, segunda a sexta-feira, meio-dia. Então você vai acessar aqui, Alexandre Nogueira, arroba Nogueira, e vai estar tá comigo tirando as dúvidas, vendo cada vez os convidados que eu trago, que são cada vez convidados mais legais e mais interessantes para o seu negócio, tá certo? Agora continuando. O que eu tenho visto muito resultado e as pessoas têm vendido muito bem lá dentro, é, são produtos de valor mais alto, que é o que compensa você ter um maior trabalho com a venda. Por quê? Diferente de um mercado livre, diferente de um marketplace pronto para receber a venda, onde a venda entre, ou da tua loja virtual, onde ela entra, ela já vai direto. Ali você vai ter a prospecção de uma venda com a finalização dela de outra forma. Seja pela sua loja virtual, seja você entregando para o cliente e recebendo na hora. Então você vai ter um trabalho maior. Então, se você trabalha para ganhar um R$1,00 às vezes na venda de um produto, pode ser que o, o, o Marketplace do Facebook não seja mais interessante para você. Só que se você trabalha às vezes para ganhar 200 reais na venda de um produto e você quer sair um pouquinho do foco dos, dos maiores locais, ah, o Mercado Livre está muito barato, quer que tentar tá vender um pouquinho mais caro, pode ser um canal que você consiga fazer, você vai criar os seus anúnciozinhos certinho e você vai vender pelo Marketplace do Facebook. É um canal legal, é um canal que você tem que testar. Como vários canais que, é, que são alternativos, que eu digo, embora o Facebook seja algo comum para nós hoje, mas ele é um canal alternativo à sua venda, ok? Então, eu acho que vale a pena você fazer o teste, compensa você testar e você ver como que funciona e se flui dentro do seu negócio, se deu dinheiro, se sentar no final da semana e analisar isso certinho, tá bom? Então, compensa testar. Testem, Marketplace, Facebook, Marketplace. E uma outra coisa que eu queria alertar a vocês é que na última semana de outubro nós vamos ter um evento, Alex Moro, Alexandre Nogueira, Gilmar Teobaldi, estará também o Márcio da loja Virtual e mais quatro palestrantes conosco ensinando a como fazer o seu final de ano, como vender bem o seu final de ano. Isso mesmo, um evento presencial para 1.500 pessoas na cidade de São Paulo, onde nós vamos trazer a teoria e a técnica, a prática de como executar cada passo a passo para você ter sucesso nas suas vendas no final do ano. Como você sair daquela curva comum, aonde você, ah, eu vendo sempre a mesma coisa, ou eu nunca vendi, como que eu faço para vender bem no final do ano? E nesse dia, nesse evento, você vai ter um evento feito juntando a experiência de vários vendedores. O Márcio vende há muito tempo, eu vendo há muito tempo, o Alex vende há muito tempo, e o Gil vende há muito tempo. Então mais os nossos palestrantes que vão trazer um conhecimento específico, mas nós vamos trazer um conhecimento de ação para você. Nós estamos juntando pessoas experientes para trazer ações. Você vai sair de lá e já vai conseguir executar coisas para a sua Black Friday, já vai conseguir executar coisas para o seu Natal e automaticamente terá técnicas que você vai levar para toda a vida do seu negócio. Tá certo? Então, espero você lá, espero você no nosso evento. Vem aprender com a gente, vem ensinar alguma coisa para a gente também, que a gente aprende também no dia a dia com vocês. Aqui embaixo está o link do nosso evento, é só clicar e conhecer. Então era isso que eu tinha que trazer para você, espero que você tenha gostado. Facebook, Marketplace do Facebook, bora testar, depois você me conta, virou ou não virou? Teve problema ou não teve problema? Aqui embaixo, vamos que vamos!